Oi, vida! com vocês, porque eu tô... Gente, o vídeo de hoje é o meu mês-versário de transição, tá? Eu decidi que eu vou fazer um mês-versário de transição. Todo mês, nesta mesma data, eu vou fazer um vídeo mostrando como que está o meu cabelo, como tá a evolução, quanto que cresceu. A gente vai comparar juntas aí como que tava o mês passado e como que tá agora. Eu acho que eu preciso disso porque eu sou muito esquecida. Eu esqueço de fazer foto, esqueço de ficar registrando pra depois eu poder comparar. Então eu de fazer o meu no canal todos os meses até o dia do meu grande BC que vai demorar um pouco né, por Porque por eu comprei essa nenhuma de cortar as pontas do meu cabelo até porque a minha transição como eu sempre falei para vocês é uma transição de crescimento por enquanto não é a transição capilar mesmo mas qual que é a diferença da transição de crescimento para transição capilar a transição capilar é para poder realmente assumir os cachos tá assumir o crespo enfim assumir a forma natural do seu cabelo a transição de crescimento é para deixar o seu cabelo crescer saudável, sem química dar um pouco de ar, né pro cabelo, deixar o cabelo respirar isso é um teste, tá? Depois que eu me ver de cabelo crespo, se eu gostar, eu vou fazer o BC e vou assumir também meu cabelo natural. Agora, se eu não gostar, eu irei realizar novamente e isso não vai mudar em nada, tá? Porque liberdade capilar é você poder escolher como que você quer o seu cabelo, não existe esse lance de padrão mas eu não vou ficar falando isso aqui, não ficar rolando muito não, porque esse vídeo aqui é comprido eu vou finalizar o meu cabelo pra você vocês verem como que tá certinho, os cachinhos, né? Como que tá as molinhas, que tá tão bonitinho, gente. Vou usar o produtinho da firma, com certeza, né? Salon Line! Isso vai se adorar, né? Minha? Puxa saco, com certeza. Uma misturinha, tá? Gelatina, transição capilar e o gel creme. Vou mostrar pra vocês. Tchau. Vou usar esses dois produtinhos, tá bom? Vou fazer uma misturinha, na verdade Essa daqui é a gelatina, tá bom? Da linha Tô de Cachos Ela é própria pra transição capilar E esse daqui é o gel creme também Da linha Tô de Cachos, transição capilar Cara, é super bacana você que tá em transição capilar Usar a linha própria pra transição capilar Não que você não possa usar outras Mas é sempre bom a gente usar no nosso cabelo O que a gente tá precisando no momento Vou deixar aqui pra vocês tirarem print essa daqui é a gelatina, tá bom? Da linha Tô de Cacho, ó. Transição capilar, tá bom? Aqui tá escrito ideal para misturinhas, tá bom? Que é o que a gente vai fazer hoje, misturar essa gelatina com esse gel creme transição capilar. Gente, eu sou apaixonada, tá até acabando o meu gel creme, já preciso comprar mais. Serve pra cabelos ondulados, cacheados e crespos, tá? Então você que tem o cabelo ondulado, cacheado ou crespo, pode fazer essa misturinha que vai ficar babado. Ah, Laísa, onde é que eu encontro esses produtinhos da Salon Line? Vocês encontram em perfumaria? Depende do lugar onde você mora, tá? Aqui em Ribeirão geralmente eu encontro em perfumaria e farmácias porém, agora por conta desses problemas que a gente tá passando, por conta do vírus da pandemia, tá tudo fechado, né então você que quiser adquirir os produtinhos da sala online, entre na loja online eu vou deixar aqui o site pra vocês, vou deixar também na descrição, e você que comprar qualquer produto, você ganha um frasquinho de álcool em gel 300ml, gente, uma gracinha o álcool em gel sem contar que tem várias promoções lá, babadeiras, viu, então chega de conversa já vou pedir pra vocês, deixar o like de vocês aqui embaixo, gente, deixa o um like de vocês, pra você ficar feliz, esse vídeo vai acabar, vocês vão pra outro vídeo, vão esquecer de dar o like E é muito importante que vocês deixem o like de vocês Quem não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Ativem as notificações, que é o sininho que tá aqui embaixo Você sempre vai receber conteúdo aqui, quando eu postar Vai receber uma notificaçãozinha, sabe? Porque o Instagram não tá mandando as notificações, não Só se você ativar o sininho Vou tirar minha lace, vou lavar meu cabelo, tá? Com shampoo, tudo certinho E vou voltar pra cá pra gente poder fazer a finalização juntos, tá bem? Bora lá! Agora apareci essa toalha eu acho muito chique, gente. Quando as blogueiras aparecem depois com uma toalha na cabeça, sabe? Tudo bem que ela não é branca, aquela toalha grossa, né? Babadeira. Mas tá servindo. Olha, tá meio úmido. Então, eu vou pegar um pouquinho de, de água. Tira essa toalha. Ai, cansei, né? Então eu vou fazer uma misturinha desses dois produtinhos aqui. Pisturinha feita. Vou começar a aplicar, tá? Eu sempre faço esse movimento. Jogo primeiro pras mãos e depois eu venho aplicando. Ai, que gracinha, gente! Essa gelatina é maravilhosa! Ela ativa a definição muito rápido. Eu não tô nem fazendo dedo liso. Hum. Só solta com os dedos, ó. Laís, qual é o tipo do seu cabelo? A gente só vai ter certeza quando crescer mesmo todos os cachinhos. Mas eu acho que é 4A. <risos> Acabei de aplicar. Vou uma amassada. As pontas lisas estão aqui, hein Prevalecendo ainda Tem bastante ponta lisa Bastante assim, né Você olhando assim parece que é pouca Mas quando a gente pega num tanto Bom, ó Tem ponta lisa em todo lugar, ó É que algumas acabam enrolando junto com o cabelo, ó Quase não se vê ponta atrás Mas tem Agora eu vou esperar secar E vamos ver como que vão ficar Esses cachinhos secos eu tô curiosa pra saber como que vai ficar seco Já volto Voltei com meus cabelinhos secos Já E olhem como que ficou bem, bem, bem, bem Definidinho os cachos Tão vendo? Então pra vocês cacheadas aqui do meu canal ó. Eu amei essa misturinha, gente Olha isso Tem bem poucas pontas lisas, né? Mas eu fiz uma promessa, só vou cortar as pontinhas do meu cabelo só em janeiro. Então é isso, vidas. Eu vou ficando por aqui, então, com esse vídeo. Daqui a um mês eu volto novamente pra mostrar o desenvolvimento, tá? Dessa transição. Hoje já fazem nove meses que eu tô em transição. Cara, eu não vejo a hora desse cabelinho crescer, desenvolver. E eu vou mostrando passo a passo pra vocês. E eu quero que vocês me acompanhem até o ano que vem. Até o meu BC, né? O meu famoso BC. E é isso. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, que isso ajuda muito o canal da Pretinha aqui a é crescer, tá? Comentem também, deixem aqui nos comentários qual tipo de vídeo que vocês querem que eu traga de cabelo. Eu vou ler tudo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.